Ah, caralho, Meu Deus! Não quero! Ah <risos> bicha, bicha! Não vai, sério, vai, vamos! Vai vai vai, vai, vai, vai! Dá minha volta aí! Ó, um outro carro ali! É, cara. mas vai com esse, vai! É carro de inimigo? Ah, tinha que Não, ah, vai! Vai explodir, ah. mano! Nossa, nem deu muito dano! Ah, não! não. <risos> <risos> Opa, Uber, aqui. Aqui, Uber. Não vai ele, não, sai fora. Tchau. Hahaha, fudeu pra ele, ó. Ai, caralho. <risos> meu Deus do céu. Que susto, velho. Puta merda, eu não vi essa chegando, velho. Vai se foder, mano. Eu não sei como que eu tô vivo, velho. Eu não vou nem me mexer. Fica parado. Ai, corre, corre, corre, viado. Ah, beleza, tá, calma, eu vou o Ai vai fazer isso mesmo. Ah, não, meu, <risos> <risos> oh, não, meu. Meu Deus. Caralho. Quase. Não, meu Deus. <risos> ai ai ai. Não não vai fazer. Ai ai ai Nossa. Caralho. Socorro. Deus. Ah. Meu, nossa. Deus. 12 meu Deus. bicho. Nossa. Nossa, zigue-zague, zigue-zague <risos> oh, <não. risos> oh, Ai, não Vai Caio Mojo Droga Ai, nossa. nossa, que tiramba O cara, cara você levou morre. uma balaça nas costas Desalinhou ali. a coluna do cara Caralho, meu Bitch, we drunk Bitch, é, opa, o que você tá linando aí? Pode linar é lordose, mano. <risos> Olha aqui, ó. Socorro. Eu tô com um problema na coluna aqui. Eu não consigo andar reto. Me ajuda <risos> tá estragando aqui. Me ajuda aqui, bicho. Me ajuda aqui, bicho. Me ajuda. Alguém me ajuda, por favor. O carro bateu aqui, mano. Me atropelou. Agora eu não consigo correr. Surprise! <risos> Que susto! O <risos> oh, cara surgiu é um que tem super meio ali do lado dele! Caralho, velho! Porra, <risos> oh, <risos> meu corpo. Você <risos> viu? Voou, mano! Eu quero ver essa menina! na pedra, é, velho! Então. <risos> Caralho! Olha o tempo, a blusa caindo! Ah! <risos> Ai, ah, cai! caí! Ô, oh, troque! O que aconteceu? atropelei ele em cima da ponte. Meu deus. Você deixa eu terminar o que eu vim fazer aqui, por favor? Aham. É isso. Hum, ah, interessante. Vamos, cada um... Uh! Quase! Ah! Quem atirou no seu? Ah! Foi eu. Ei, vive aqui, filha da mãe! Tô tentando, eu tenho que abaixar? Troque! Troque! Eu tô... Eu tava segurando... Eu tava segurando o quadrado, véi. X, aliás! Vai, atira em mim, caralho! Obrigado! <risos> <risos> Me mata, por favor! Ô oh, caralho, que cara chato! Dá uma pancada nele e você joga na água. Se ele ia é. viver um pouquinho você dá dar uma porrada nele. Aí, isso, vai! Ele vai cair, ele vai cair! <risos> Nossa... Aê. Meu Deus! Achei uma ump! Alguém quer ump? Não. Eu não quero. Não! Eu quero Não, Obrigado. Não Tô da puta Não Não <risos> Haha, merda Vou ficar corrompido <risos> Ele tava atirando em mim, né, velho? Não Tô da puta Beleza Ai, Ele tentou sabe. atirar em mim, velho Ele ficou fazendo clic, clic, clic, clic, clic E eu mirei a cabeça dele, dei um tiro de 12. Pá Clic <risos> Não, coitado, para. Vai morrer. Morreu. Nossa. Quem disse que eu não sou inimigo? <risos> ah, não, na moral, eu ia te dar um. Beleza. Eu dar... Oh, na moral, eu te errei. Você tá com do um que olho, mancada, mas eu faço? velho. Vai vacilo essa parte. Magnésio, vem aqui que ele vai dar um tiro em mim, você já vai reviver. Aham. Né? Uh -huh. <risos> tá vindo. Para, para, para, para. Meu Deus. Que autismo? Revive eles aí, por favor Eu vou pegar o lootinho Cara com a pistolinha silenciada, revólver silenciado, meu Deus <risos> Não, velho <véio>. <risos> Se foder, mano Eu vou morrer aqui já, velho Aí é, dá até Não. pra eu reerguer o outro, né? Nossa, eu vou morrer, revive, me revive Aí, tá bom Pô, louco, você é ruim, velho Tá. ó, chega aí, eu vou mostrar pra vocês Saca só Vocês estão vendo esse negócio aqui, ó então, primeiro eu furo isso aqui, ó Depois eu furo sua mãe Vamos ver quem mata quem primeiro é, então. Oh, oh, os dois já começam um mirar no outro <risos> <risos> <risos> eu vou, eu vou fazer a cabeça dos dois aí Vamos ver quem vai matar quem primeiro Ó oh, vai parar oh, Vai parar no YouTube, hein ó lá, ó oh. Ó, oh, fica esperto, hein. Ó, oh, oh, oh, um tá olhando. Ó, oh, o Magnésio tá preparado, moleque, ó. Oh. Ó, oh, cuidado, hein, velho, vai levar tudo. Olha, <risos> olha, cuidado, ah, ó. <risos> Nossa, o cara é ah, muito do mal, né, velho, pra fazer isso. Ó o olho, ó o Ó o Magnésio, ó. Ó. Eita, ó. No, Magnésio, não Magnésio, eu não deixava, hein, né, velho. Nossa, ó o fight, ó o fight, ó o fight. Os caras tem versátil aqui, dá pra ver onde o cara tá, tá ligado? <risos> Nossa, vai, vai ser guerra assim mesmo? Ô oh, louco, hein? Nossa, e agora, hein? Uh, Nossa, ele deu tiro em você mesmo! Caralho, tá tiro nele! Ah, se for me aparece! <risos> <pô>. Nossa! <risos> tá de sacanagem? E o tato de sacanagem, né? <risos> Eu não vou nem te matar, deixar você morrendo sozinho de Assim como você dá um tiro na cabeça dele? Dá uma paçoca no seu, <risos> dá uma paçoca, <risos> dá, uma paçoca <risos> dá uma paçoca pra você Não, não, não, não, não, não, não. não. Oh, Paçoca cara. não, paçoca eu eu não não é uma cara não <risos> Eu não posso resistir, né, <risos> pera aí, deixa eu terminar te aqui Ó, ah, você tem 5 segundos pra matar ele, senão vai perder a paçoca em 5 Não, não, não, quatro. não é, eu, eu te dou 2 paçoca, Dois. Duas paçoca duas eu te dou 2 paçoca Eu não posso comer paçoca mais eu tô sim, mano. Tô... Animal, tô tentando te reviver. Não, dá tiro nele. Ah. Magnésio, dá tiro nele, Trolei! Ele não sabia <risos> <risos> Denunciar. Não, denunciar não, valeu. Na moral, velho. A melhor coisa foi que, tipo, eu morri, eu fiz a cabeça de vocês pra um se virar contra o outro pra terminar a partida logo pra eu poder jogar, tá ligado? Caralho! Caralho, velho, melhor coisa! Não não, não dá muita cara não, vai ter gente nas pedras ali em cima. Na direita, cuidado, pedra na direita, pedra na direita. Não dá muita cara. Nossa, não. Nossa, ali cara, ó. Não. É, não, não, não. Vaza, sai daí, sai daí. Caramba, ah, a tem... safe tá vazando! Tá vazando. Ah, pra dar uma puta! <risos> Que merda, olha, olha a velocidade que eu morri fazendo merda. O cara não consegue levantar e andar ao mesmo tempo. Não, deixa o primeiro levantar, agora deixa eu tomar a iniciativa pra correr. Caralho, eu morri pra. bosta! Eu morro pro um frame da safe, velho. <risos>